tem duas ocorrências mais comuns aqui a primeira a pessoa às vezes ela treinou já tanto tanto que os processos meio que se automatizam pela repetição então se você testou uma pessoa duas dez cem mil pessoas no biômetro 1500 2000 é claro que chega uma hora que as coisas parecem que fluem de uma forma muito automática tá a segunda ocorrência ela é mais problemática, que é justamente a indução. Eu estou esperando uma determinada resposta e aí eu preciso me cuidar para ver se isso não está acontecendo. Porque se estiver acontecendo, a gente acaba se enganando, se equivocando em vários momentos. Como resolver isso, treinamento e evitar principalmente perguntas de cunho pessoal. Lembrando que o sistema de pergunta e resposta em radiestesia, ele é circunscrito a determinadas coisas, tá? Para não dar muita confusão na nossa vida. Abraço.